E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem vindos a mais um vídeo do canal Zéu Top. E hoje, pessoal, eu vou explicar pra vocês... De uma maneira super rápida, talvez, quem sabe, é um assunto que algumas pessoas vêm me questionando em algumas lives que eu faço no canal. Aqui, se vocês puderem ver, ó, tem algumas lives. As pessoas me questionam, ah, Isa, como você faz para utilizar a mira super rápida aí no Resident Evil 4 e tal? A sua mira é muito rápida? Qual é a sensibilidade do seu mouse? Bom, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês, tá? Porque até algumas pessoas perguntam em algumas lives, né, que eu compareço. E algumas pessoas só falam, não, cara, é só o mouse, só uso o mouse, uso o mouse e tal. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui no show, tá bom? Aqui, pessoal, o jogo já tá aberto, beleza? E vocês têm que saber duas coisas fundamentais. Vocês têm que estar utilizando, é lógico, o mouse e o teclado. Não me diga! Mas... Tem que saber que existem dois, duas categorias de mira, né? No Resident Evil 4, na versão Steam. Essa é a visão, essa é a maneira que eu tô movimentando o mouse, tá bom? Utilizando a mira clássica, ok? Vocês veem que eu consigo tirar aqui nas... Os corvos aqui, né? Tudinho, para correr, virar, tá vendo? tem isso vocês conseguem perceber que a mira classe vocês movimentam apenas, né, tem um controle mais dos braços do, do Leon, tá vendo aqui? Agora eu vou mostrar para vocês como funciona a mira moderna, tá bom? Pra vocês terem ideia, você tem controle total da câmera, tá bom? Não só do braço. Mais de toda a câmera, tá vendo? Tá bom? E é a mira mais rápida que você pode utilizar no jogo. Além de você movimentar a câmera, você pode fazer um kick turn, tá vendo? Você vai até lá atrás do personagem. E olha pra vocês verem como eu tô movimentando. Tá vendo? A sensibilidade não tá alta. Tá vendo? Você só tem um controle melhor da mira, tudinho. Beleza? Compreenderam aí? Vamos lá testar uma mira clássica. Tá vendo, pessoal? A mira... Tá vendo? Essa aqui é a... A clássica, se você quiser ver o Leon, tá vocês tem que fazer vários movimentos para mexer a câmera, entenderam? Você já não mexe de uma vez para ir lá atrás, tá? Também a faca, tá vendo só? Tá vendo como é que está movimentando? Bem lento mesmo, né? Vou fazer um turnzinho aqui um pouquinho... Ali fora aqui, agora eu vou pegar os, os carinha com a mira moderna. Hum. Mira moderna, acessibilidade 20. Observe. Olha a facada. Ixi, acho que não vai funcionar. A questão é por baixo. Aí imagina aqui, ó. Já dá, dá pra você pegar também a mesma facada aqui atrás carinha. Enquanto isso, é a clássica. Você não consegue ir lá para trás e pegar a facada no inimigo, entendeu? Então essa maneira de jogar aqui com a, com a Moderna ela é muito prática. Ela é muito mais fácil e ágil. tem uma agilidade superior às demais. Beleza, pessoal. Uma das me melhores vantagens que tem é poder utilizar Mira Moderna para fazer isso aqui, ó. Viram? Consegue quebrar vários caixotes de um só facada se movimenta muito rápido. Enquanto se você for tentar fazer isso com uma mira clássica, você não consegue ter esse movimento rápido. Olha só. Entendeu? Você não consegue movimentar pra lá de uma maneira rápida. Aí, é, pessoal. Vamos ver como eu vou me sair aqui, então, na vila. Na Basicamente isso aqui, ó. Tem um nega ali. Ó. Oh uma coisa que eu quero mostrar para vocês é esse ataque de machado, ver, um deles vai atacar machado, tem uma outro, desviar até aí, ataque né? machado aí sim ó, ó. virou aí, e vem aqui e joga para lá, esse que turns de ir para trás do inimigo. Viram aí? Jogar o um inimigo para pro bando. Viram aí? tanque então, é top. Só com a moderna nesse. Boa, desviar, esquivar de inimigos inimigo. atrás. Opa. Retorna. Headshot lá embaixo. Viu? Mais ou menos isso aí. Acertar três inimigos, ó. isso você pode fazer com a moderna. Ui! Opa, sai daí, Tá vendo, guys? Isso aqui você pode aproveitar ó, pra desviar. Deixa eu tentar aqui isso aqui com a mira clássica pra vocês verem. Ó. Mira clássica. Não dá. Tá vendo? Oi. Forte, dá pra vocês fazerem essa pequeno. Nossa, se leva um baita de um apanho um, um aqui. Facada em cima e embaixo. Não vai. Tá vendo? Dá tá pra bater feita a facada e pegar vem ainda. Oi. Não! É, realmente tem. Ó! E não vai, <risos> a gente é feito a facada e pegado o carinha já. A única coisa que vocês. Desvantagem dessa moderna é que vocês podem ficar perdido tá Dependendo do jeito que vocês mexem demais assim, ó. Não sabe nem contar, Viu? Viu? já é me perdi que você perde o controle. Você tem que manter o controle da minha moderna. Bom pessoal, este é o tutorial que eu explico a vocês né, como utilizar a mira super rápida, e a mira moderna utilizando o mouse, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida a respeito, podem deixar um comentário aí neste vídeo que eu estarei respondendo vocês. Se você é novo no canal, tá bom? Basta se inscreverem sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. E se quiserem também saber mais sobre o nosso dia a dia, é só ir no Instagram. Por lá eu posto várias fotos e posto muitos stories também. É isso pessoal, espero ter ajudado vocês. Se cuidem bastante e até o próximo vídeo.